As despesas de campanha só podem acontecer após a abertura da conta bancária de campanha. Não pode haver nenhum pagamento antes disso. Existe uma exceção para que possam ser contratados gastos, apenas contratados, gastos relativos à instalação física e virtual do seu comitê eleitoral, que seria o site ou a instalação física desse comitê. Agora você não pode realizar de fato nenhum pagamento antes da abertura da conta bancária. A implicação nesse caso é a desaprovação das suas contas. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.